Deixa eu tirar esse aqui, porque tá meio poluído aqui, vamos, vamos gravar primeiro, <risos> sem nada. Olá, pessoal, meu nome é Sara Steyer, sejam bem-vindas ao meu canal. Aqui a gente vê um pouco de crochê, de tricô, de amigurumi, e o que mais eu encontrar de bacana para passar para vocês desse universo handmade. Vamos ver o tutorial de hoje? Bom, pessoal, o tutorial de hoje é prontíssimo para tirar aquela soneca. É uma máscara de dormir inspirada no óculos, da Luna Lovegood, que é uma personagem da saga Harry Potter, que eu amo de paixão e sou fã de carteirinha. Tem essa versão aqui com um elástico com um forrinho atrás que é esse tamanho maior e vocês vão ver no vídeo que tem um com tamanhozinho menor, que pra gravar essa abertura eu colei fita crepe, ó, só pra gente tirar foto e tudo mais, ver como é que fica, mas seria bacana quem quisesse tecer só a parte rosa e colocar uma leite transparente de um acetato colorido, por exemplo, eu acho que ficaria super bacana, certo? Aí ah, hoje eu estou toda Luna, por quê? Porque esse chale aqui também se chama Luna, é receita minha. Vou deixar o link da loja na descrição do vídeo para quem quiser fazer esse chale bacana aqui também, certo? Então, bora para receita. Bom, pessoal, antes de começar vou passar informações importantes aqui, tá? Essa aqui foi a primeira que eu fiz em ponto V. E, enfim, eu não tinha feito vídeo, fiz só pra postar. E agora que eu fiz o vídeo, eu achei que ficou uns buraquinhos aqui, na hora de fazer o contorno. Então, eu, eu adaptei parte da receita, a que eu vou fazer com vocês agora, pra não ficar esses buraquinhos, certo? Só que pra aproveitar que eu ia fazer um novo, eu tô trabalhando no amigurumi mais com o ponto X, eu fiz esse com o ponto X. E vocês podem ver que deu uma diferença significativa de tamanho, tá? Então, o que, que eu achei? Achei que esse aqui do ponto X, que é o que eu vou estar tá fazendo no, no vídeo uh, com vocês, achei que ficou mais pra imitar o óculos mesmo. A gente pode colocar um óculos aqui de armação pra usar como óculos, pra usar, enfim, pra decorar e tudo mais. Esse aqui, maior, eu achei melhor pra usar pra dormir. Por quê? Porque eu uso pra usar pra dormir porque aqui englobe um pouco mais do olho, né? Tem que ficar um pouco maior. Então, eu indico vocês fazerem, se é pra essa finalidade com o ponto V, tá? Pode seguir a receita que eu fiz aqui, que vocês vão ter esse ponto V sem os buraquinhos, tá bom? Pra quem não sabe, o ponto V é que o pontinho, deixa eu pegar a minha agulha aqui, ó. O ponto que a gente faz tradicional, ele fica no formato de V, certo? E o ponto que eu vou estar tá fazendo no vídeo, fica com o formato de X, certo? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês um fio. Só para exemplificar, quando eu faço um ponto V, a minha agulha vem por baixo desse fio aqui, ó. Por baixo e puxa, ó. Por baixo e puxa. Certo? E o ponto fica no Vzinho, tá? O ponto X que eu vou fazer no vídeo, eu pego por cima e puxo. E ao invés de ficar um V, ele fica um Xzinho. Certo? Então, assim, ó, se é pra máscara, indica o ponto V. Se quer é pra decoração menor ou, de repente, até uma máscara infantil, o ponto X já fica bacana. Beleza? Então, agora eu vou mostrar os materiais pra vocês. Ok, pessoal, quanto a materiais, a gente vai usar três cores... Vou deixar o código da que eu tô usando aqui, tá? Esse aqui eu tô usando o fio Amigurumi tradicional. Mas se vocês forem trocar por alguma uh, outra marca de fio, esse aqui parece um rosa chiclete, mais ou menos. Esse um rosa bebê. E esse aqui um azul céu. Não chega a ser um azul bebê, porque eu acho que o azul bebê talvez fosse um pouquinho mais clarinho. Mas é tipo um azul céu, tá? Vai, vai pouca quantidade de fio. Uh, marcador de ponto, agulha de tapeçaria, tesoura. E a agulha, eu vou usar uma 2,20, mas quem, às vezes, não tem essa numeração quebrada, acho que com a 2,5 também daria pra fazer com esse fio amigurumi. Se vocês trocarem de fio, vocês vão ter que testar a agulha que fica melhor, tá? E um pouquinho de feltro. Vai bem pouquinho, gente. Vai dois círculos, assim, só pra gente colocar atrás da lente do óculos, pra ficar um pouco mais macio, um pouquinho de feltro. Também é opcional, quem não quiser, ok, mas eu acho que enriquece a peça e na hora de vender... Uh, fica com os acabamentos do lado avesso, todos tapadinhos também e tudo mais. Certo? Então, vamos lá. A gente, e também de material, tem uma cola de artesanato, qualquer cola de artesanato, e elástico, pra gente colocar na lateral. Beleza? Agora sim, vamos lá. Ok, então a gente vai começar com o fio da cor azul, certo? A gente vai fazer a parte das lentes. Essa primeira lente a gente vai fazer, arrematar... Mas a segunda espera e não arremata, tá, gente? Não corram aí. Anel mágico, né? Faço a voltinha, puxo o fio do novelo por dentro e puxo de novo, certo? Passo por aqui, ok. Dentro desse anel mágico, a gente vai fazer seis pontos baixos, ok? Um três, quatro, cinco, seis. Fecha aqui, puxa o anel mágico, e coloca o um marcador de ponto para vocês não se perderem. Eu gosto de colocar o marcador sempre no último ponto da carreira. Tem gente que coloca no primeiro, eu gosto de colocar... No último, certo? Então, a carreira um foi seis pontos baixos no anel. Agora, a gente vai fazer uma carreira, as carreiras bem clássicas de, do amigurumi mesmo, tá, gente? Então, é bem bem tranquilo a, a proporção dos, dos aumentos. Agora, a gente vai fazer seis aumentos, tá? O que que são os aumentos? Dois pontos no mesmo ponto de base, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui, ó. Um, no mesmo lugar, mais um ponto. E aqui, eu fiz o primeiro aumento. Ó, fiz um ponto, no mesmo ponto de base, eu vou fazer mais um. Segundo aumento. Certo? E aí, a gente vai fazendo aumentos assim, até o final da carreira. Chegando aqui no último, tiro o marcador e faço o último aumento. Certo? Na próxima carreira, nossa carreira três, é um ponto baixo e um aumento até o final da carreira. Então, a gente faz um ponto baixo, que é um ponto sozinho, e um aumento, que são dois pontos juntos. Opa. E aí, eu vou repetir um ponto e um aumento até o final da carreira. Na carreira quatro eu vou fazer, vou uh, distribuir os aumentos, né? Vou fazer um ponto e um aumento e aí eu vou fazer dois pontos e um aumento vezes cinco e fechar com um ponto baixo. Ok, vamos para a carreira cinco. Na carreira cinco são três pontos baixos e um aumento vezes 6. OK, pessoal? Fechamos a a nossa carreira 5, vamos para a carreira 6, que é a última em azul. A gente começa com dois pontos baixos e um aumento. E aí depois a gente vai fazer quatro pontos baixos e um aumento vezes 5. E fechar com dois pontos baixos. Ó, cheguei aqui no último ponto. E aí eu vou trocar de cor. Então, eu vou puxar aqui o último, vou deixar na alcinha. E vou puxar o fio do rosa escuro, tá? Naquele rosa chiclete. E vou finalizar aqui, tá? Vai fazer a carreira em rosa agora. Eu vou diminuir, vou cortar esse fio azul aqui. E vou diminuir esse aqui também, do que foi do anel mágico, para não ficar atrapalhado. E vamos de rosa. Agora, a carreira sete e a carreira oito vão ser em B ali, ó. O que que é B ali, ó? É pegar só essa alcinha de trás aqui, ó. Normalmente, a gente faz o ponto e a gente pega aqui, ó, as duas, né? A gente vai pegar só a alcinha de trás, nas duas carreiras, tá? E vai ser só ponto baixíssimo. O que eu peço pra vocês, ó, é que o ponto baixíssimo a gente só coloca e puxa direto, né? E aí, a gente tem uma tendência a apertar esse ponto. Então, eu vou precisar que vocês façam esses pontos bem frouxinhos, tá? Se viu que sol... acabou não soltando a mão e apertando, ele vai ficar um pouco mais repuxado, tá? Então, eu quero que vocês façam bem frouxinho essas duas carreiras, tá bom? Eu vou finalizar essa carreira aqui e mostro para vocês como é que inicia a oito também, que também é bem ali, ó, só para vocês verem como é que fica o ponto. Ó, cheguei aqui no meu último ponto, só na alcinha de trás. Isso aqui foi a carreira 7. Vamos para a carreira 8. Também na alça de trás, tá, gente? E também é baixíssimo, tá? Então, não confunde. Ó, só nessa aqui de trás, tá? E não apertem esse ponto, tá? Precisa, precisa ficar frouxinho, até porque a gente não tá fazendo nenhum tipo de aumento nessas carreiras aqui, tá bom? Esse aqui vai ficar um efeito bacana pra quando a gente seguir, ó, ficar bem direitinho essa divisória aqui. Certo? Então, eu volto com vocês no final. Ok. Fiz o último aqui, certo? Essa primeira lente que a gente fez, a gente pode, ó, cortar o fio e puxar. deixa aqui, tá? E aí, a gente vai fazer uma outra igual a essa aqui. Vocês façam só que ao invés da, do azul, vocês façam em rosa claro, tá? E façam essas mesmas duas carreiras no rosa escuro, porém... Não cortem o fio, deixem o fio pra gente continuar e fazer a carreira que a gente vai juntar, beleza? Então, eu volto o vídeo pra repetir mais uma lente e agora a gente vai seguir daqui. Ok. Aqui agora a gente vai... Eu vou ir por partes, tá? Pra gente... Não vou botar a carreira inteira pra gente não, não confundir com os detalhes. Então, eu vou fazer cinco pontos baixos e um aumento vezes dois, tá bom? Só que agora a gente pega, ó... As duas alças, não é mais belió, tá? Então vamos lá: um, dois, três, quatro, cinco, e um aumento de novo. Fiz as duas repetições aqui, né? De cinco pontos baixos em um momento. Agora, eu vou fazer seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vou voltar fazendo cinco pontos baixos, pegando essa alcinha de trás aqui da correntinha, tá? Não é uma obrigatoriedade, tá, gente? Pegar essa partezinha de trás. Pode ser normal, mas como vai ser ponto que vai ir e vai voltar aqui, às vezes fica buraco aqui quando a gente trabalha no oval, né? E pra mim, dessa forma aqui, uh, fica menos buraco, tá? Menos furo ali. Então, vou pegar aqui atrás, ó. Mas é um pouquinho mais complicadinho, mas vale a pena o resultado depois, tá? Ó, um... aqui, ó. Eu terminei os cinco pontos, tá? Aí, o que que a gente tem aqui? Essa partezinha, essa alcinha aqui, foi a alcinha que iniciamos as correntinhas. A gente começou a fazer a correntinha, uma, duas, tá? Então, essa alcinha aqui, a gente vai pegar e vai fazer um ponto baixíssimo, para fechar aquele buraco que ficou na outra, ó. Então, eu vou colocar aqui, vou fazer um ponto baixíssimo... E aí, agora, eu vou fazer uma diminuição aqui, mas eu não vou fazer aquela diminuição de amigurumi, que a gente pega só as duas alças. Eu vou fazer a diminuição tradicional do crochê, tá? Que é a que a gente coloca nas duas alças, puxa... Opa, peraí, que eu peguei algum outro fio junto aqui. Ó, puxei, insiro a agulha no próximo, puxei, e aí eu tiro tudo junto. Ó, porque daí assim, eu achei que não ficou buraco. E aí, finalizando aqui, são mais dois pontos baixos, tá? Pra contabilizar essa repetição, tá? Ok. Então, a sequência que a gente vai repetir vezes cinco, porque são cinco desses aqui, é assim. Seis correntes, volta com cinco pontos baixos, faz um baixíssimo ali pra unir, faz a diminuição na base, mais dois pontos. Então, eu vou repetir aqui com vocês, tá? Tá? Faz essa correntinha aqui, frouxinha, tá? Pra conseguir pegar a alça de trás, é melhor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos lá, de novo. Vira na alcinha de trás, tá? Ó, tá vendo que aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco alças, são essas cinco que a gente vai pegar. Vamos lá. Um. Dois. A gente tem que virar aqui pra arrumar, né? Porque eu tava pegando na alça lá de trás. Ó, tão vendo essa, essa corrente que ficou aqui do começo, fecha com ponto baixíssimo aqui, certo? E aí, a gente vem pra base e faz a diminuição, só que no, na maneira tradicional, ó, puxa um, puxa o outro, diminui e finaliza com dois pontos baixos, certo? Então, vamos repetir essa sequência mais três vezes para dar um total de cinco e eu retorno aqui. Ok, finalizei aqui, fiz os dois últimos pontos. Agora, para finalizar aqui, eu vou fazer um aumento e cinco pontos baixos: um, dois, três. quatro vou tirar o marcador, que eu não vou precisar mais. E mais um, cinco. Só que, é o seguinte, a gente tem que ter um meio, né? A gente conta que essa aqui, como são cinco, um, dois, três, quatro, cinco, é o meio. Então, vocês vão ver no trabalho de vocês, ó, quantos pontos faltam pra vocês ficarem... No meio, porque esse meio vai, vai unir com a outra parte, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, eu vou fazer mais duas, mais dois pontos aqui, ó, vamos ver. Um, dois. Pra gente conferir, ó, se ficou no meio, tá? Tá? É isso, ó. eu vou puxar para cá, ó. tá vendo que esse aqui tá alinhado com esse aqui, certo? Então agora a gente vai unir com o outro lado. Eu vou fazer duas correntes e vou prender com um ponto baixíssimo aqui nessa outra parte, tá? Então vocês podem escolher se vocês querem deixar essa emenda aqui pro meio, se vocês querem deixar para a lateral. Eu vou deixar para a lateral porque depois a gente vai uh, juntar aqui, tá bom? Vou pegar uma parte qualquer aqui, ó, com as duas alças, tá bom? E vou fazer um ponto baixíssimo, certo? E vou repetir toda a sequência que a gente fez aqui. Então, lembra que... Vou, vou, vou dar uma repetida aqui com vocês uma parte. Lembra que a gente começou com cinco pontos baixos e um aumento vezes dois? É o que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá? Um dois, três, quatro, cinco e um aumento. Vou acelerar para fazer a próxima, tá bom? Ok, gente, agora eu vou repetir exatamente o que eu fiz lá na outra. Sobe seis correntes, tá? Subo as correntes, volto com cinco pontos baixos, fecho com baixíssimo, faço uma diminuição, faço dois pontos baixos. E começo de novo, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem voltar ao vídeo. Eu retorno aqui no finalzinho desse aqui para mostrar pra vocês como é que a gente finaliza e parte a próxima carreira, tá bom? Ok, gente. Cheguei aqui, vou fazer... Fiz os dois pontos, né, ao redor daqui. Vou fazer um aumento, como a gente fez da outra vez... E no outro, a gente tinha feito os cinco pontos baixos, mas como a gente centralizou, eu vou fazer os dois últimos que faltam aqui, tá? Então, faltam dois pontos aqui. Agora, a gente vai fazer os pontos atrás dessa corrente aqui, tá? Pra ficar mais uh, harmonioso aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, nessa mesma parte, pra... Pra descida fica boa. E a mesma coisa que a gente tá fazendo nessas correntes aqui, a gente vai fazer aqui. Eu não vou fazer a corrente trabalhando aqui. Eu vou fazer a corrente trabalhando aqui atrás, tá? Porque depois, na volta, eu vou ter a alcinha pra pegar aqui. Então, eu vou fazer um ponto aqui nessa corrente e um ponto aqui nessa corrente. Certo? E agora, vocês vão vir aqui pra base. Ó, tá vendo aqui que aqui tem um ponto? Se eu pular pro próximo, vai ficar um buraco. Então, eu vou fazer um ponto aqui. Só ponto baixo agora, tá, gente? É a última carreira, então, não tem problema se vocês colocarem, não lembraram se botaram, fizeram de um lado, fizeram do outro. É pra preencher espaço, tá? Então, pontos baixos por toda a volta. Eu vou ir seguindo fazendo aqui e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar nessa partezinha aqui. Aqui em cima... A gente precisa virar, eu vou colocar aqui, no centro, aqui, ó, nessa ponta, mais ponto baixo. Vou fazer, ó, mais, opa, mais um, e mais um. Fiz um aumento aqui, certo? E vou fazer o ponto que falta aqui. Esse aqui tá mais justinho, mas vai que dá... Tá? E sigo fazendo ponto baixo. Então, lembra, segue as correntinhas, segue os pontos que foram feitos nas correntes aqui, chegando aqui em cima no topo, faz dois pontos a mais ali no centro, e segue voltando, tá? Sempre é só fazer em todos os pontos, tá, gente? A, a único, o único que tem a mais de aumento é esse aqui, tá? Então, ó, aqui, ó, fiz o ponto que é daqui... Ó, e agora, eu vim aqui pra baixo. Ó, vou dar um exemplo aqui. Achou que não ficou buraco? Ficou bom? Beleza. Se tu achou que ficou algum buraco aqui, dependendo do fio que vocês estão usando, vocês podem vir fazer um ponto baixíssimo nesse mesmo ponto aqui. Baixíssimo pra não dar volume, tá, gente? E aí, fazer o ponto baixo aqui, ó. Aí, dá mais uma fechadinha, tá? Aí, vocês vão avaliando de acordo com o fio que vocês estão usando aqui, ok? Vou seguir aqui fazendo a mesma coisa e retorno aqui pra mostrar pra vocês como é que fica. Ok, pessoal, fiz todo o contorno aqui. Chegando aqui nessa partezinha do meio, como a gente pegou aquelas alças de trás da, da correntinha... Ó, sobra as duas alças aqui pra gente pegar, ó. Isso que eu gosto de pegar só a alça de trás ali na hora de tecer. Então, é só seguir reto, ó. Segue pegando as duas, as duas alças e fazendo ponto baixo por toda a volta. Agora, eu vou. Opa, agora, eu vou seguir fazendo todo o outro contorno, como eu fiz aqui. E a gente vai terminar aqui no miolo e vai arrematar, beleza? Segue aí. Ah, lembrei de uma outra coisa, fazendo aqui. Dependendo do fio de vocês, se vocês sentirem necessidade, façam mais aumentos aqui em cima. Só que lembre que quando vocês estiverem fazendo e ele estiver muito curvadinho, depois a gente vai passar com ferro quente, e aí ele vai ficar, ó, mais plano. Se vocês botarem a mão e estiver abertinho, assim, ó, beleza, vai ficar. A não ser que esteja muito curvado, aí vocês façam mais um aumento, tá? Tá? Mas isso aqui, como tá essa leve curvadinha assim pra dentro, a gente vai passar com ferro depois aqui, ó, e ele vai ficar retinho, tá bom? Então, vamos seguir. Ok, gente, cheguei aqui no final, já cortei o fio, tá? Vou fazer um ponto baixíssimo aqui, e vou puxar tudo. E aí, a gente vai arrematar fazendo aquele arrematezinho invisível, ó. Aqui seria o próximo ponto, né? Eu vou pular ele e vou pro próximo. E puxo. Agora, eu volto aqui de onde esse meu fio saiu, ó. De frente pra trás. Vou pegar essa alça e já vou pegar uma alça lá de trás também. Pro arremate. Ó, tá vendo? Aí, aqui, vocês vêm colocando o fiozinho por trás de outros pontos. E segue colocando, tá? Tá? Esses fiozinhos que estão aqui atrás, ó, que nem eu fiz aqui, façam nozinhos, ó. Vocês podem fazer um nozinho, cortar ou colocar na trama. E depois a gente vai colocar um, um feltro aqui atrás, tá bom? Então, arrematem os fios e vamos passar um ferro quente para vocês verem o um antes e depois disso daqui. Ó, gente, peguei aqui uma fraldinha para proteger aqui a mesa, tá? E vou colocar aqui. Normalmente, às vezes, quando é um material, uh, algum fio diferente, né, com acrílico, coisa assim, a gente bota uma outra fraldinha por cima, né, se quiser passar. Porém, como é só algodão, eu vou diretão, tá? Vou pegar o ferro ali, que já tá quente. Ó, o ferro eu coloco na parte que não tem vapor, tá? Pra não, não espirrar água. E vou vindo devagarinho aqui, tá, gente? Ó. E apertando, ó. Pra que essa parte vá ficando mais retinha, ó. Dá uma levantadinha. Cuida pra não queimar o dedo, né, meu povo? Ó. Tá vendo? Olha a diferença que já fica. E segue fazendo por tudo, gente. Aqui a diferença de um lado pro outro. Tá vendo? Isso é bom que a gente pode fazer em várias, em várias peças, em amigurumi, cabelo de amigurumi. E se vocês não tiverem o ferro de passar a mão, uh, também dá pra usar chapinha de cabelo, tá? Pegar chapinha assim, ó, e fazer. Para mim o ferro aqui tá mais fácil e eu acho bom que eu posso apoiar, fazer pressão sobre a mesa, né? Mas, pra quem não tá aí, a chapinha de cabelo dá tranquilamente pra, pra fazer também. E se não quiser botar o ferro direto, né, gente? Pode colocar um paninho em cima também, tá bom? Então, olha só a diferença. Absurda, né? Então, agora a gente vai virar pra colocar o feltro. Ok, gente. Então, assim, ó. Eu cortei. Dois pedacinhos de feltro redondo. E nessa aqui de hoje, eu não vou colocar o elástico, eu vou deixar ela pra, pra outro trabalho. E essa aqui que eu já tinha feito antes, é a que eu coloquei o elástico. O que que eu fiz? Costurei o elástico com linha de costura aqui. Ainda vou passar cola e vai colar esse elástico aqui. Mas eu acho legal costurar também, porque uma vez eu fiz uma dessas máscaras, e só colei e a parte do elástico, como fica puxando muito, soltou da cola, tá? E aí depois estava tudo colado, só tava aquele buraquinho ali, não, era difícil botar de volta. Então eu acho bacana costurar. Vocês escolham o elástico da preferência de vocês, vem testem, né? O tamanho dele esticado para vocês verem. Recortem um pedacinho de feltro que vai ficar nesse espaço aqui. Cuida para o feltro não escapar e não ficar visível, né? Então vocês têm que colocar bem para dentro. Confere se não vai ficar aqui assim, ó, às vezes, né, quando cola e aparece, por exemplo, ó, um pedacinho aqui fora. Acho que não fica bacana pra essa peça, tá? Então, a gente vai colocar aqui. Eu vou usar cola de artesanato, vou usar essa aqui, Techbond, mas acho que qualquer cola de artesanato aí, como não é algo que a gente precise tanta durabilidade, dá certo. Então, é só colocar a cola ao redor. Essa minha cola tem um biquinho bem fininho, tem que fazer uma força pra sair. Eu até gosto pra esses trabalhos usar aquela outra cola e não desperdiçar essa daqui, porque essa aqui com bico fininho é bom pra outros trabalhos, né? E ela é mais cara, então eu prefiro até usar as colas mais baratas, que saem mais. Essas colas tudo aí de artesanato. Vou passar um pouco no meio aqui pra também não ficar perdido. aí vocês façam isso do outro lado pode deixar eu normalmente gosto de deixar secando com algum livro pesado em cima sabe pra ficar pressionando e aí tá feito gente eu espero que vocês tenham gostado eu gosto da, também dessa coisa de quando gravo pra vocês testar essas diferenças né de, de tamanho como eu, como eu gravei aí pro começo do, do, do vídeo Deu uma leve diferença aqui, leve não, né? Deu uma bastante diferença aqui no tamanho, eu achei, da peça do ponto X pro ponto V. Eu acho que é importante colocar isso pra vocês, às vezes vocês seguem uma receita e não fica igual a da artesã, então, é um ponto, né, a se colocar. Então, se vocês querem um pouco menorzinha, vai que seja infantil também, né? O ponto X já dá uma, uma diminuída. E essa aqui ficou com ponto V. Eu gostei mais do tamanho grande da de ponto V, tá? Mas como eu quis fazer essa. Como eu fiz essa outra para consertar esses furinhos, poderia ter feito em ponto V já, poderia. Mas eu queria que este em ponto X já pra vocês terem ideia de como é que fica. Eu acho que quanto mais informação eu passar para vocês, melhor na hora de vocês fazerem as escolhas pra peça de vocês, certo? Então, se vocês gostaram do vídeo. Curte aqui, que é muito importante pro canal. Curte, comenta, me diz o que achou, me diz se gostou, se não gostou, sugestão de próximos vídeos. E se inscreve no canal e ativa aqui, ó, nesse canto, o sininho de notificação para receber aquele alerta de que tem próximo vídeo no ar. Certo? Obrigada, beijos e até a próxima. Enxergar mesmo? Para brincar, para tirar foto e... Hã? Deu, mãe. Com licença, pessoal. Gente do céu, Bigodinho de suor. Senhor, graças a Deus.